Tô me enxergando direitinho então me vendo aí, porra. Deixa eu botar o cabelo aqui, arrumar pro ladinho É isso aí Agora, a gente vai dar um roletinho de moto De motoca Vou Mostrar pra vocês como é que é Vou ir até a casa do, daquele arrombado do Guilherme Vou mostrar o caminho pra vocês aí Só deixa eu pegar Um casaco, porque de noite fica frio pra caralho Eita, porra! Deu, tô derrubando as coisas já É isso aí, bora lá esse aqui é o meu apartamento, pra quem não conhece. Ah, fiz o ventilador. Tá meio bagunçado assim, mas. Não reparem, por favor. Aqui é o quarto do Cris. Cris tá, fechadinho ali, né? Na poeira. Vou fechar a janela porque. Bom, disse que não vai chover mais, mas né? Vai saber. Vamos ver se não vai cair essa GoPro. A moto tá aqui. Na frente de casa. Meu carro tá lá do outro lado. E... Bora lá. Eu tinha botado a moto aqui assim, ó, ali na frente. Só que o vizinho botou um.. Ih, esqueci de montar vizinho botou um aviso ali, que não era para deixar a moto. Não chegou meu documento ainda com essa moto agora, faz poucos dias. Tô só com o papel de venda ali. É isso aí. Não sei se o áudio vai ficar bom, né? Por causa do vento. Mas qualquer coisa eu vou só acelerar e botar direto no destino lá. Eu vou demonstrar onde é que tá meu carro para vocês. Três. Carro. Tá ali ainda? Acho que tá. Ponte tá ali na contramão. A cara dura. Bem na dele, tem que dar uma lavada depois e arrumar um negócio da pastilha de freio. Então, vou fazer isso agora. Nos próximos dias. A gente vai com esse carro viajar por aí. 5 mil quilômetros. Será que aguenta? Acho que sim. Foi revisado. agora então, lá. <risos> Vocês me escutaram agora há pouco Mas eu vou repetir Eu ando bem devagar por aqui é por isso que eu peguei essa moto mais fraca Porque eu tenho medo de me quebrar né Já tive muito amigo envolvido em acidentes E isso é foda Tanto é que um meu amigo mais próximo uh, Morreu, né? Bateu de moto E outro se quebrou todo também Então por isso que eu cuido Thank you. Vamos lá, vamos ver por esse arrombado E vamos comprar os ingressos pra porra da festa, caralho Vamos dar Porra! Abriu. Ah, fugiu, né? Sabia? Sabia da maldade já? Maldade. Sabia do bagulho? para é que é? Não vai apresentar teu quarto pra rapaziada, aí Ah, tá brincando, né? <risos> Olha o knife do, do rapaz aí, ó. não né? Assim, é assim. Mano, aqui é minha. Aqui tu entra aquele aroma de. <risos> de punheta com. Não, não, eu vou pra não, <risos> mano. Tá louco. Quarto, não. não posso mostrar no quarto? Ah, não, porra. Tô louco aqui, vai ver que o pessoal vai ver que eu vivo na merda aqui. <risos> Essa parte que é boa, é mais engraçada. Não, não, não, para. Porra, não, um pouquinho, um pouquinho. Não, trapa... para que eu tô irritado, meu. Mano, eu dei pro rapaz um tribulus aqui, ó Liga só Não, para, não vai pra gravação, cara não, Mano, vai. eu dei o tribulus pra... pra ele não E vai, agora mano. ele tá revoltado Ele tá assim, ó, como se fosse uma testa das mais fortes, tá ligado? O cara não, tá assim, ó não, não, Mataram não, não, não, ou morrer vai, não, vai, É isso aí Trabalhando, tá terminando o teu trabalho ali? Meu, eu não vou responder porque não vai ouvir essa parte, cara <risos> Para com Tá, falou, meu. Falou se inscreva no canal, Adan. Tô... Tá mais gurizada. Que no, mais, cara. Meu tu, cabelo tá meio desgraçado por causa do... Tu não vai, tá vai sair lá do... no meu quarto. Tu não vai ser no meu quarto. Do... Do capacete? Mas é isso aí. Não, não tem... Tô não mostrando vi. pra vocês o não, cotidiano não, não, não, aí. Não não, não, não vai, não vai. Ó, senta aqui. Tchau.